Justiça cega! Em maio de 1941, as tropas aliadas são expulsas de Creta, enquanto Liverpool e outros portos britânicos sofrem ferozes ataques aéreos. Hoje, mais do que nunca, é necessário fazer com que Hitler tema uma iminente invasão da Inglaterra. Sua missão será destruir um radar ao lado do aeródromo de Herdla. Isso enfraquecerá as defesas corteiras e dará ao exército alemão um bom motivo para se preocupar. Bem, vamos se aproximar do complexo pelo sul. Destrua a estação de radar e escape no alto giro perto da antena. A parte superior só pode ser acessada por meio do teleférico ou escalando a parede de pedras, ao leste. O sistema de telefone interno pode ser usado para chamar a atenção dos guardas. Suspeito que parte inferior do mapa está minado. Estude a rota das patrulhas e observe onde pisam. Oficial, quero esse radar destruído e quero que todos retornem vivos. Boa sorte!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 Muito bem rapazes, o plano é o seguinte, quero que o espião pegue o uniforme, para isso teremos que distrair o guarda que está vigilando a área, para isso utilizaremos o telefone, uma vez com o uniforme, se dirijam até a área superior, o espião pelo teleférico e o boina verde pela parede de pedras, uma vez lá em cima, o espião deve ajudar o boina verde a subir em segurança, destruam o radar, peguem o autogiro e escape pelo ar, entendido? I'm ready! É em frente! I agree. Whatever you say, officer. Consider it done. I'm ready. Fine. Mm-hmm. That's easy. Just leave it to me. Whatever you say, officer. I agree. Whatever you say, officer. I understand. I agree. Okay. Mm-hmm. Corman, I'm ready. Fine. Mm-hmm. I agree. Mm-hmm. Come on over. I'm ready. Fine. Opa, tira aí. I'm... Whatever you say, officer. I'm That's easy. I see. Consider it done. Fine. Just leave it to me. Beleza. That's easy. I'm coming. Just leave it to me. Come Consider it done. Alô, é da pizzaria? Ah, desculpe, não me erra. Consider it done. Ok. Estou pronto. Fine. Eu agree. Beleza, o espião já está com o uniforme. Agora. Subindo! I understand. Fine. Fine. Whatever Hi. you say, officer. I agree. I'm ready. Whatever you say, officer. Guten Tag. Mm-hmm. That's easy. Consider it done. That's easy. Just leave it to me. I'm ready. Mm-hmm. E aí, tá curtindo o vídeo? Bateu aquela vontade de jogar? Considere participar de um vídeo aqui no canal. Este jogo dá suporte para multiplayer. É só entrar em contato. Aqui na descrição do vídeo você tem todas as informações para estar entrando em contato. That's easy. Beleza, subindo! Consider it done. Just leave it to me That's easy Obliterar Just leave it to me I can't I <laughs> Wish I could do that Consider it done I agree Fine Just leave it to me Are you crazy? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e Se você gostou I'm do coming. vídeo, não esquece de deixar o seu Consider like Compartilhar o vídeo se possível E se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se Conto com sua presença no próximo vídeo. E easy. Até a próxima! A easy. Missão cumprida, oficial! Dispensa!